Valberto José Andrade Chuvas, que é coordenador de diversos projetos, hoje a gente vai falar sobre três deles, né? o Conversas ao Pé do Físico, o 12º Ciclo de Palestras do Instituto de Física e também o Simpli Física, que é um resultado né, desses dois projetos, enfim, né? um projeto de divulgação muito importante da extensão do Instituto de Física. Valberto, muito boa tarde. Bom, boa tarde, Vicente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, é uma satisfação Vim divulgar junto à rádio da, tele, da URGS as da nossas ações de extensão do Instituto de Física. Satisfação é toda nossa. Temos três projetos para tratar hoje. Né? Uh, queria começar falando um pouco sobre o Conversas ao Pé do Físico, né? que é um, é um evento de divulgação científica do Instituto de Física e tem uh, essa missão de, de divulgar e, e mostrar as ações do Instituto de Física e esses avanços na área para o público leigo, né, Roberto? Qual é a importância disso? Bom. Uh, vamos começar por uma pequena história tá? 2005 foi o ano internacional da física O Instituto de Física organizou uma programação bem extensa Para a comunidade toda de Porto Alegre e do interior do estado Com visitas guiadas, uma exposição no Marques, no Marques né? E um, alguns programas de auditório no auditório da TV Cultura Da TV da, da FM Cultura? Não, da DVR. Livraria Cultura, livraria. do Barra Shopping, Barra Shopping não, aquele lá é o Bourbon Country Shopping. Foram uns programas isolados, assim, três ou quatro programas durante o Ano Mundial da Física, e a partir do ano seguinte, isso se tornou uma constante, uma programação mensal, aberto ao público da livraria e também à comunidade em geral, como que é a principal função da extensão, é atender o público externo da URGS, claro que também incluindo o público interno. Uh, esse ano, o ciclo de palestras está na 12ª edição, e na época que o professor João Schmidt era pró-reitor de pesquisa, tinha inaugurado a FINAC no Barra Shopping Sul, ele disse, ao Alberto, o... Beto, né, Uh, a FINAC tem um auditório lá e eu gostaria de levar algum evento de física para lá. Aí eu fui lá, contatei o pessoal de marketing da, da FINAC e fizemos quatro programas piloto. No ano seguinte, do mesmo processo do ciclo de palestras do Instituto de Física, que é sempre a terceira quinta-feira do, do mês, uh, Começamos o Conversas ao Pé do Físico na FINAC, na última quarta-feira de cada mês, uh, e sempre num formato um pouquinho diferente. Nós levamos, levávamos um convidado para interagir com o palestrante professores do Instituto de Física. Levamos músicos, poetas, uh, escritores, fotógrafos, mas isso com o passar do tempo a gente em função da falta de verba e de uh, a gente ficou só com as palestras ocasionalmente nós temos um convidado e esse e qual é a importância porque a física é uma área que desperta muita curiosidade né Sim. qual é mas é ao mesmo tempo muito complexa né de difícil é. entendimento muitas vezes para as pessoas qual é a importância e o desafio de desvendar a física para esse público leigo Bom, a física como ciência, tá? ela é um pouco hermética, é uma, é uma ciência difícil de, de se compreender, né? mas o que é a física? É a observação dos fenômenos da natureza. Ela deriva da filosofia. Desde o tempo dos gregos, os filósofos observavam a natureza. Daí saíram os principais conceitos da física. Uh, o público se encanta com as palestras, porque elas são muito acessíveis, são numa linguagem muito fácil de compreensão. Uh, e Nós temos um público bem cativo em função disso. E a importância da, da, desses conhecimentos de física, a gente parte até de um princípio filosof, filosófico. O que, o que justifica a vida? Eu acho que uma das maiores uh, questões que justificam a nossa passagem, breve passagem pela, pela Terra, é a busca do conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço, não, uh, não, não paga imposto, tá? É uma coisa que ninguém te rouba, ninguém te tira, tá? Então, o conhecimento nos leva a uma compreensão melhor da natureza. Uh, por exemplo, uma das nossas últimas palestras era uma palestra lá na... Agora nós não estamos mais na FINAC, nós estamos na Saraiva, do Praia de Belas, tá? É Mudanças Climáticas no Planeta Terra. Evidências e impactos na vida. Isso é um tema que é universal. Ele não é só... Para o meio universitário, não é só para quem busca sustentabilidade, todo mundo hoje em dia tem a sua preocupação com o meio ambiente, que a preservação do meio ambiente né, é a garantia da, da continuidade da nossa espécie ou o final dela e aqui na na, na URSS a gente tem diversos espaços né de como observatório astronômico que puxa muito para esse lado da física Sim. também o planetário né que faz essa faz também essa tradução e, e é um essa tradução que eu digo da, da física como algo inatingível para muitas pessoas aquela linguagem complexa justamente para esse público que se interessa tanto um assunto que realmente fascina bastante as pessoas né é falando no público eu vou te dizer quem é o nosso público Primeiro, a grande maioria de público que nós temos, que é o nosso objetivo maior, tanto que a gente faz divulgação em cursinhos pré-vestibular, são alunos do ensino médio. Depois, depois dependendo do tema a ser tratado, tem muitos alunos da URGS, seja da área da saúde, da área da geologia, das ciências exatas e da terra, que vai nas palestras. E... O mais interessante de tudo, nós temos um público cativo, que é um público de pessoas aposentadas. É um percentual bem interessante, eu diria que de 20% do nosso público são pessoas que se aposentaram, estão com tempo livre e vão em busca do conhecimento. Uma coisa que eu quero deixar claro, que é importante também todo mundo saber, tá? que nós não estamos mais na livraria cultura. O ano passado foi um, o nosso último ano, e em função da, de uma crise que está acontecendo aí, nas livrarias, eles tiveram que dispensar o pessoal de marketing e de técnica, então nós fizemos um convênio com o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que tem um auditório muito confortável, fica na, no centro da cidade, e que já tivemos uh, o... Um primeiro evento lá que teve um bom público. Esse, o ciclo de palestras ocorre no BRDE, que é na rua Uruguai, 155, 14º andar. Exatamente. E conversa conversas ao pé do físico na Saraiva do Shopping Praia de Belas. Do Shopping Praia de Belas, exatamente. E, Valberto, essa justamente essa essa fascina esse fascínio que causa a física nas pessoas né essa tradução que se traz para as pessoas né uhum. do, dos fenômenos físicos dessa compreensão muitas vezes de astronomia e outros fenômenos ela ajuda a explicar bastante a extensão extensionista do, do Instituto de física que no portas abertas por exemplo é um dos uma das unidades mais fortes em relação a projetos e, e e a extensão universitária propriamente também né bom eu digo sempre que o que move a espécie humana, o resultado de todo o desenvolvimento, seja da ciência, das artes, é a curiosidade. O ser humano, ele, ele é curioso na sua essência. Uh, nós temos assim, ó, esses alunos do ensino médio, que vão assistir às palestras, e vão no portas abertas também, muitos optam por estudar física. Antigamente, a densidade dos cursos de física era uma densidade muito pequena. Nós tínhamos uma média de um, dois uh, vestibulandos por vaga. Em função de todas essas nossas atividades de extensão, nós já tivemos densidades de 14 por 1 em alguma das áreas da física. E não baixam de 4 5 por 1. Portanto, aquele número de... Uh, a, a, a abandono, evasão, uh, o número de alunos que repetiam disciplinas em função da, de, de uma melhor qualificação dos alunos, melhorou muito esses índices dentro do Instituto de Física. Uh, eu acho que tinha uma outra coisa da pergunta que eu não contemplei ainda. Que tu me perguntou. Não, a respeito você... da, da tradição extensionista do Instituto de Física, Exato. ajuda a explicar isso. Era isso que eu queria falar. Fazer extensão com as áreas da saúde, as áreas das sociais, seja uh, medicina, uh, das ciências agrárias, agronomia, veterinária, que, que é uma coisa muito mais palpável, muito mais da necessidade dos ser humanos, a própria odontologia, próprias ciências sociais, a educação é mais fácil, porque essas são muito mais acessíveis ao público em geral. Agora a física, física acontece em laboratório, acontece em sala de aula, em ambientes fechados dentro da universidade. Aí o nosso questionamento, como fazer extensão com física? Então chegamos a essas no início meio fomos tateando no escuro, né? E depois descobrimos que tem uma uma grande uh, é um terreno fértil para fazer extensão, porque é o como eu falei antes é a busca do conhecimento e em relação ao simples física que é um projeto muito interessante de que acaba perpetuando todo esse legado desses dois projetos, né, é, é outra questão muito importante, eu diria a ah, Que nos dá mais recompensa. Porque física é uma parceria com a unidade produtora da URGS TV, que nós temos desde 2007. Em 2007, nós tínhamos um programa que se chama Física na Cultura. A, equipe, a competente equipe da URGS TV grava esses programas, edita, e dá um produto muito legal. Tá? A partir de 2011, quando a gente foi lá para a FINAC, com conversas do pé do físico, nós não podíamos mais chamar de Física na Cultura, que era o nome original do programa. Aí ele passou a se chamar Física. O que, que acontece com esses programas? Ele Além de passar no canal 15, UNITV, da NET, todos, todos eles são postados no, no YouTube com um grande número de acessos. Se alguém entrar na página da URGS e lá no URGS TV, canal no YouTube, estão todas as palestras disponíveis uh, para assisti-las. É um produto muito bonito, muito bem acabado. E nós também entregamos, mediante requisição, para escolas de todo o Brasil e até mesmo de fora do Brasil, nós já mandamos o programa no formato de DVD, que são mais ou menos 140 palestras sobre vários temas da física, sejam eles astronomia, nanotecnologia, magnetismo, física de partículas, uh, física computacional. E as escolas, os professores das escolas do ensino médio e fundamental usam es essas palestras como uh, apoio ao ensino dessas disciplinas, física ou ciências. Uh, Valberto, em relação a, a, a esses dois eventos que nós estamos começamos agora no mês de março, vamos ter a próxima palestra do Conversa ao Pé do Físico no dia 26 de abril, Vidros, 6 mil anos de maravilhas, de Silvio Buchner. E no dia 20 de abril, 12º ciclo de palestras do Instituto de Física, com Bruno Requeão da Cunha, a Física das Redes de Crime Organizado. É isso, né? É, que são, dois, as duas palestras. são dois temas muito interessantes. Se alguém quiser saber qual é a, a física que se usa na, na Operação Zelotes, na Operação Lava Jato, a física aplicada à investigação criminal... Pode ir lá no auditório da, do BRDE no dia 20 de abril, às 19h30, Uruguai, 155, 14º andar. Uh, e a próxima palestra do, uh, do Conversas ao Pé do Físico é sobre vidros, porque vidros tem 6 mil anos de história, vai ser no dia 26 de abril. Outro detalhe importante que eu quero fa falar, tá, é que essas palestras são gratuitas, mas a gente solicita ao público, que desde o ano passado começou isso, 2016, um quilo de alimento não perecível, que a gente contempla as, instituição, as instituições de, que acolhem crianças na volta do entorno do, do campus do Vale. Nosso primeiro ano, ano passado, juntamos 1.600, durante o ano todo, foram 1.600 quilos de alimento não perecível. E outras doações, como roupas, material escolar, brinquedos, não é obrigatório levar, mas a gente solicita e, e, e 99% do público sempre leva sua contribuição. Isso também é extensão, o relacionamento com as comunidades que vivem no entorno dos nossos campos. É isso aí, é verdade, com certeza. Valberto Andrade Chuvas, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, e sucesso ao Conversa ao Pé do Físico, ao ciclo de palestra do Instituto de Física, e ao Física, que é o, digamos, o filhote desses dois projetos. Então tá, obrigado pela oportunidade, e convido todos para participar do Portas Abertas também. Dia 20 de maio, das 8 às 14 horas. Exatamente. Vamos agora com as notícias da Extensão. Os interessados em participar da quinta Semana da África na URGS têm até o dia 30 de abril para enviar resumos de seus trabalhos. O evento ocorrerá entre os dias 23 e 26 de maio e terá como temática Gênero e Participação Feminina. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail neab.urgs.br e serão avaliados pela comissão organizadora para publicação na revista da Semana da África na URGS. O evento é proposto por estudantes africanos e realizado pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, a Secretaria de Relações Internacionais e o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Estão abertas até o dia 19 de abril as inscrições para o quarto curso de extensão em Educação Fiscal e Cidadania. A atividade é promovida pelo Centro de Estudos Internacionais sobre Governo da URCS. Dentro dos assuntos que serão tratados no curso estão Estado, Sociedade e Tributação, Controle Social, Transparência e Acesso à Informação e Gasto Público e Orçamento. A aula inaugural será nesta terça, às seis e meia da tarde, no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, com o jornalista e professor Juremir Machado da Silva. As aulas regulares do curso ocorrerão de 6 de maio a 8 de julho, sempre aos sábados pela manhã. No mês em que completa 30 anos, a Sala Redenção exibirá uma amostra de filmes de ficção científica. Em parceria com o Sesc RS, o cinema universitário trará seis filmes do gênero em abril. Fuga no século 23, Eles Vivem de John Carpenter, A Ameaça que Veio do Espaço de Jack Arnold, O Planeta Proibido de Fred Wilcox, o Planeta dos Vampiros, de Mário Bava, e Os Malditos, de Josef Losey. Informações sobre datas e horários podem ser obtidas no site www.urgs.br barra Difusão Cultural. Música Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.